Tudo bem? Como que vocês estão? Tudo ótimo, mas vai ficar bem melhor. <risos> Agora, não. Quando a gente desenvolver esse nosso papo. A gente estava conversando em off, né, Cristine? E eu queria muito que você começasse o tema de hoje com aquela frase, que eu acredito até que ela já não é de sua autoria, mas já ficou sua. Por isso. isso que... mesmo <risos> A respeito da dor e do sofrimento, Cristina. Isso, gente, é do Carlos Drummond de Andrade. Ai, que massa! Aí ele fala, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sim. Então, por que, que a gente fala sobre isso? Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, que eu já era psicóloga quando eu vi essa frase a primeira vez, tá? Que e, e eu peguei e falei assim, gente, não, mas eu, eu discuti com o pessoal lá, porque eu tava fazendo uma pós em psiconcologia, que trabalhava muito essa questão né, do sofrimento, da, da morte, de tudo mais. E aí, qual? Quando eu cheguei, eles me falaram, eu falei, não, mas o sofrimento é legítimo e tudo mais, ele falou, não. Aí eles foram explicar, a dor da situação, né, de qualquer coisa que aconteça, ela é inevitável. O sofrimento é remoer a dor. É você ficar especulando em cima da dor. Então, passar por uma situação difícil é inevitável. Sim. A gente vai elaborar, entender, sofrer, passar né, por, aquele, por aquela tristeza temporária. Mas o sofrimento é o significado de remover a dor. Então, aí que fala que a gente já começa a entrar em outra via. Aí a forma do ser, do, de funcionamento mesmo do cérebro ali. Porque é interessante, Michele, que é interessante a gente falar sobre a questão do bem-estar, né? A gente tem dois modos... Modos de funcionamento do cérebro. Um é medo, paralisação, angústia, é, essas fobias. Então, esse é um modo de funcionamento do cérebro. O outro é, é um modo de funcionamento de sensação de bem-estar que é aquele que quando a gente confia na vida, né? Quando a gente entende o que que é a vida. Então, a vida tem a vida, tem a morte que tem, tá ali, caminhando ali junto, né? Que tá do lado. É, tem as... Eu falo que as doenças, que às vezes são os sinais mesmo, de que às vezes a gente está ultrapassando os limites. Então, acho que é... que entram como sinais para a gente, para ligar os nossos alertas. Então, e, e, e essa sensação, né? De forma do, do cérebro funcionar, a gente precisa fazer um treinamento eu falo que é igualzinho uma academia mesmo é, a gente vai todos os dias você pode escolher todos os dias quando você acorda ficar triste pensar no que, que você está perdendo né ou você pode ir na linha daquela que a gente adora também aquela frase que é, eu nunca perco eu ganho eu aprendo né que é uma linha muito mais de de, é, de sensação de bem-estar mais mesmo de ficar reestruturando essa sensação então eu vou ler uma frase legal quem é religioso pode colocar alguma coisa da religião, seguir páginas, meditar, cada um na sua, dentro da sua espiritualidade, do que, que acredita, mas começa o dia já fazendo essa interpretação positiva da vida, agradecendo o estar vivo e é, elaborando assim o que que eu vou aprender hoje e como que eu vou dançar conforme a música, que é a vida, né? Na verdade, a gente fala muito da vela do barco ali, né? O vento, ele vai vir, a gente vai ficar ajustando a vela, eu não tenho controle, sair da sensação de controle e confiar mais na vida, né? A vida mostra pra gente o tempo inteiro que a gente pode confiar nela, né? E aí, Cristine, você me fez pensar, é, até mesmo nessa questão da evolução da humanidade, a gente viveu por muitos e muitos anos, é, realmente nessa questão de explorar, né? Vamos imaginar lá no 1500, você saía de um lugar para procurar uma terra, você não sabia se aquela terra existia, se o mar ia estar tá bom, se ia vir um maremoto e destruir se o seu barquinho. Se você ia chegar no lugar, hoje a gente tem uma falsa sensação de que a gente tem controle sobre tudo, porque não, eu vou sair da minha casa, o hum. meu carro vai estar tá lá na garagem, eu vou chegar no outro prédio onde eu trabalho, o elevador vai estar tá funcionando e às vezes pequenas coisas no dia a dia que saem desse controle ou desse presumido... É, não é nem agendamento, digamos roteiro, assim, espera né? roteiro. era um roteiro, já dá um ar desestruturado. Eu já vi, essa semana, infelizmente, a gente viu um caso extremado uhum. é, de um senhor que perdeu completamente o controle porque alguém esbarrou no carro dele. Sim. Uhum. Né? Então, se a gente não toma cuidado com esses nossos pequenos ganchos no dia a dia... Pequenas coisas vão levar a gente para otimizar esse sofrimento, digamos assim, desnecessário. Com certeza, né, Michele? Eu falo isso muito no consultório. Eu falo, gente, cuidado com cinco minutinhos de bobeira ali, porque aquilo pode mudar a sua vida de maneira muito negativa. Sim. E para isso, a gente tem que trabalhar de forma preventiva, né? Por isso que eu falo, é acordar, gente, que seja acorda lá dez minutos antes, mas acorda para pensar sobre a sua vida, né? Então, no sentido hoje, vai ser um bom dia, é... Eu, eu confio na vida, né? tipo, eu entendo que as pessoas estão fazendo o que elas estão dando conta, nós estamos em situações do modo sobrevivência, né? que a gente está em modo sobrevivência, porque é muita mudança, a gente precisa de muita resiliência, porque a gente percebe justamente isso, antigamente eu, eu dou um exemplo muito no consultório. Às vezes a pessoa definia ali, na adolescência, o que, que eu vou trabalhar, a empresa já entrava, ficava o resto da vida, aposentava nela. O casamento, eu entrei nele, também fico o resto da vida e, e morro casado. Então, agora as pessoas têm que decidir muitas coisas e um dia de cada vez. E a pandemia mostrou isso pra gente, né? Deixou claro a gente que a gente não controla nada. Podemos ter planejamentos flexíveis, igual a gente falou, baseados no que eu quero crescer e construir, entendendo que a gente pode ter que adiar um pouquinho, a gente pode adiantar alguma coisa um pouquinho, baseado no que está acontecendo. E cuidar com esse modo de sobrevivência, gente, o que separa a gente mesmo do, do animal ali é justamente o raciocínio e a consciência, né? Então a gente entender assim. Passar por uns filtros, evitar situações estressantes, né? Então, a gente sabe que não gosta disso, é, tá com muita pressa, né? Quer chegar no, tram, no lugar e sai atrasado. Isso tudo potencializa situações. Então, acorda mais cedo, leia sobre alguma coisa que te faça bem. É, entenda que as pessoas estão tentando ser felizes, cada uma a forma dela, né? Que o povo está em modo sobrevivência, tem gente passando dificuldade em todos Sim. os sentidos. Então, passando por situações difíceis é ter mais tolerância mesmo, né? É ter mais tolerância entender que a gente vai fazer o máximo que a gente pode e entrar naquela linha de só amor, merece revanche, né? Entender assim que o, o se a gente entrar nessa linha de modo sobrevivência, vai ficar inabitável, vai ficar impossível a gente conseguir conviver. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, gente. Se a gente cuidar de si, né? cada um cuidar de si, a forma como a gente lida com os outros vai ser muito diferente. Porque se a gente está agressivo e encontra com o outro agressivo, a tendência é ter essa reação. Mas se a gente não está e o outro está, você vai olhar e falar assim, ó oh, fulano, com que que eu, em que, que eu posso te ajudar? Né? Tipo, aí você já corta qualquer situação de agressividade do outro lado. Então, ficar muito atento às essas interpretações. E cuidado, gente. Rede social, as pessoas estão muito polarizadas. Sim. Elas estão muito intolerantes. Eu falo que estão muito modo de sobrevivência. Uma é. sensação de constante ataque, né? Então, cuidado com o julgamento, né? A rede social, ela, ela vem com julgamentos, assim, né? Que, às vezes, não tem nada a ver com a realidade. Não vamos acreditar em tudo. Vamos ter crítica. Vamos, né? Passar por um filtro de mais compaixão aí. Eu acho que isso vai fazer... Toda a diferença, com certeza. Uma e 29, vamos fazer o seguinte. Bloquito com Adele, Easy on Me. E aí na volta a gente tem mais participação da psicóloga Cristine Strasbourg.